Precisa imaginar, porque o registro escrito, ele não é fechado em si, então a, a escrita na Idade Média ela é uma escrita flexível, e ela chama você leitor, ou você ouvinte, fazedor, tocador, a, a acionar a sua imaginação para aquilo. O ânimo tem esse sonho de ser uma residência artística constantemente entre nós, sete ou seis. E o mar anterior teve dois momentos quando a gente começou a construir. Meu Deus Em 1999, o Fia e eu conhecemos. Essas cantigas de Dom Diniz são sete cantigas que foram encontradas em 1990, 91 na Torre do Tombo, em Portugal, por um filólogo um medievalista norte-americano de cantigas escritas por Dom Diniz. Dom Diniz é um rei trovador. Portugal teve muita prosperidade no reinado de Dom Diniz. Ao mesmo tempo, Dom Diniz é que imaginou esse além-mar de Portugal. E o Dom Diniz, ele é o culpado, no bom e no mal sentido também, desse movimento das epopeias marítimas e, na realidade, daí pela ocupação da América Latina, a vinda do povo africano escravizado pelos portugueses. Hein? Então, essas vozes, o sentimento de saudade da cantiga de donsismo, a gente não se sentiu satisfeito, dramaturgicamente falando, em trazer somente esse sentimento de saudade do rei, na corte. Então, a gente usou esses manuscritos, esses buracos, com o um sentimento de saudade da diáspora. tempo a gente estava com esse material do Camargo Guarnieri, que foi editado em 1947 pelo Departamento de Cultura. Né? A gente olhando para o manuscrito, ele é cheio de furos e buracos. E conversando também com o Liduinho Pitombeira, que trabalhou muito e trabalha com música histórica, música antiga também, é flautista e participa do nosso quinteto aqui, ele falou, olha, Valéria, isso aqui eu vejo como ah, vozes que precisam vir nesses buracos desse manuscrito. Essas vozes que foram ah, caladas por tanto tempo, Algumas canções foram designadas para alguns compositores e com ela lá eu escolhi a 2 e 7 dessas cantigas portuguesas e três é, fragmentos, três canções da tradição afro-brasileira coletadas por Guarnieri. Então a ideia era fazer uma mistura disso. Então eu convivi um bom tempo com esse material, né, tocando e vendo com fio a questão da métrica, porque Guarnieri escreveu numa métrica europeia bem tradicional, mas na verdade a escrita africana é um pouco diferente, né? A gente trabalha com três e dois, é, esses três e dois que montam todos os ritmos. Fiquei muito feliz, assim, nesse trabalho, da né, importância a gente mesclar essa questão da música erudita com a música popular, a música do terreiro, e mostrar o quão essa música também é erudita, né? O com essa o Candomblé também é complexo, né? A gente tem o Candomblé, a gente não entende só ah, eu vou tocar aqui só esse atabaque não. É todo um contexto que tá junto, né? O, o, o contexto da cantiga, é, o contexto da dança, tudo tá muito integrado. Então é, é uma, uma cultura, né? Não é só um, um ritmo, né? Quando entra essa história também que são os atabaques, né? Que os ogãs, que são os tocadores, quando estão tocando eles estão dialogando diretamente com o orixá, diretamente com os filhos de Santo dançando, né? A musicalidade do Candomblé, ela é muito relacional. Eu faço sempre algo de acordo com, com o contexto. né? Principalmente aqui também nas, nas músicas do Ânima, é, o rum também está dialogando não só com, com o rumpi, não só com a cantiga, mas com todo, todos os outros instrumentos. Então, a função dele é é, é é falar, né? E o rum é um dos significados é fala. Então, é o tambor que fala. Tem, já tinha um certo diálogo com uma perspectiva rítmica chamada aditiva, que a gente usa muito na música medieval, que é os pares e os ímpares em sequência. Então, você, às vezes tem, tem batidas em cinco, em sete, ou cinco mais sete. Seria isso aqui, né? música africana, que pratica isso normalmente, quer dizer, você não tem uma métrica dominante, você tem um timeline, que é um... que no candomblé é o gan, né, que é o ferro, é o que É tocado no ferro. E isso é como se fosse um trilho que orienta os outros instrumentistas. Ora, na música medieval a gente tem também essa perspectiva de, de ir somando as unidades menores para se obter as, as maiores unidades de tempo. Então, existe, na verdade, um confronto, um diálogo entre as, essas duas perspectivas. Uma mais africana, que é aditiva, e medieval-europeia. E outra, que é mais ocidental, né? que seria a perspectiva divisiva. Você tem um tempo que você divide. É dois por oito. Em cima disso, você põe. Essa base chama-se né? só que esse vasse ele vai variar a velocidade da base do rompido do lé e do gun, né, do ferro, e as frases do rum. Então você vai ver a mesma base variando a, a alternando a velocidade e alternando a, a, a batida aqui. Né? Mas é um ritmo que a gente usou. E, Versos, diversas cantigas, de diversas formas, também. Né? Cantos de, de, de candomblé ensinam muito para nós, músicos, como fazer esse repertório antigo. Porque é uma tradição que se mantém, assim, dessa, dessa pré-modernidade, ainda viva. Então você pode transpor essa, essa forma de fazer, de, de encarar o ritmo para essa música pré-moderna também. De forma, está acrescentando uma coisa de historicidade na nossa narrativa. E a gente precisa de muita força para brigar esse ano, muita força para brigar.